Salve, salve rapaziada, tranquilidade Então, deixa eu me explicar aqui primeiro é, Sobre aquele vídeo do ex, do Lil Pipe Eu meio que gravei ele, tá ligado? Mas, mano, não tá dando Tá ficando muito a voz Por causa que eu ainda tô gripado Então, tipo, pra eu fazer esse vídeo aqui agora Tá tranquilo, minha voz se pá Tá meio diferente um pouco pra quem tá acostumado Mas, eu não tô 100% Enquanto estiver frio aqui em São Paulo Cara, não vai dar Porque, tipo, se eu for falar muito, tipo esse vídeo do Pipe foi quase 10 minutos seguido, eu acho, 10, por aí. E dá, tem um momento que chega meu nariz totalmente em top, e a minha vai escapar, mas... Resumindo, esse vídeo aqui é pra eu falar pra... Mandem perguntas aí no comentário que eu vou fazer um respondendo perguntinhas fofas, parte 4. Pra quem não participou da antiga ou quer participar de novo... É, mano, é simples, você deixa sua pergunta aqui embaixo, qualquer coisa que você quiser mandar, Bitcoin... Pro... Opa, calma... Uh... Qualquer coisa, tá ligado? E desculpa de verdade Logo mais tá saindo esse vídeo do Pip Não é enrolação, é porque tá foda mesmo Nem com remédio eu tô melhorando Só esse comunicado pra também não ficar Uma semana sem vídeos de novo Igual eu tô acostumado a fazer Beleza? Muito obrigado aí, rapaziada Valeu, tamo junto